Guerreiros, Guerreiros, Thiago na área trazendo para vocês mais um vídeo, galera eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, trazendo mais um vídeo para vocês, hoje a gente estamos aqui a pedido de uma inscrita do canal, certo Thaís? Exatamente Thiago, já faz uns tempo aí que ela vem conversando com a gente né, sim e hoje a gente veio aqui nesse local. Ela passou a localização pra gente. um local bem longe, né, Thaís? Bem longe. um longe pra caramba. Mas conseguimos encontrar. Na verdade, quase que a gente não encontra, né, Thaís? Porque é no meio do tá mato. Tá no meio do mato. A estrada passa aqui, ó. Isso. E a, ela era filhada da dona Ana. Dona Ana morava aqui nessa casa. Ela era uma senhora. E ela morava sozinha aqui nessa casa. E essa escrita nossa falou pra gente que a dona Ana pediu que quando ela morresse ela queria ser enterrada aqui na propriedade dela só que quando ela morreu não podia mais enterrar fazer túmulo na propriedade só no cemitério e dizem que a alma dela ficou aqui né Thaís isso, porque ela isso. não queria sair da casa, cara. Ela não queria sair da propriedade ela falou assim que isso daí já tem uns 40 anos que aconteceu né que Sim. a madrinha dela faleceu, hoje ela já tá com 60 e ela contou a história para nós, foi bem comovente, né, Tiago? Que era uma senhora bem boazinha, que gostava bastante dela. E ela vivia de doações, o pessoal vinha, trazia cesta básica para ela, trazia comida, né, Thaís? Uhum. Ela não trabalhava. Ela Até era... os pais dela da, da nossa escrita, né? Passou. Pais, pra... é... que a nossa escrita aqui passou, falou que os pais ajudava bastante ela. Sim. Diz que vinha padre aqui, pastor, fazer oração pra ela, né Thaís, uhum. com ela, porque ela nem saía da casa, ela não ia na igreja ela não ia em mercado, ela não ia em nada ela não saía da casa dela ela só ficava aqui, e a gente vai ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa pelo que eu vi Thaís, parece que tá tudo já meio destruído, faz parece tempo que, que aconteceu sim. isso hein? Uhum. e Olha. dizem que a dona Ana assombra o local que o espírito dela fica aqui Tá isso com a coisa a gente pode passar até o K2 pra, pra uhum. ver se tem alguma presença aqui. O que você acha? Exatamente, né, Tiago? Essa afilhada dela falou que ela tem certeza que a alma da dona Ana continua aqui. Sim. Porque ela pedia, pelo amor de Deus, que ela queria ser enterrada aqui nessa propriedade. Diz que foi muito difícil, né, Tiago? Ela conseguir esse pedacinho de terra. Foi muito difícil. E, e ela queria ser enterrada aqui. Mas daí, na época, já não podia mais ser enterrada no, no sítio, assim. Sim. Diz que a dona Ana era uma pessoa muito boa. Mas ela era muito apegada aqui no... No, na casa dela, né? Uhum. Na propriedade dela Vamos entrar ali dentro, Vamos é lá, isso? Thiago Galera, deixa muito like, se inscreve no canal E vamos lá com a gente isso aqui provavelmente devia ser a entrada, né? Thiago, aqui, ó Dá pra ver que tem alguns tijolos Algumas coisas ali, ó Tá vendo? Ali, ali né? É E ali, Tiago ó Enquanto você tava fazendo a entrada, eu tava observando, hum. ali parece ter uma outra porta, ó, não sei outra se porta. é uma sala ali, tá vendo? Ah, sim. Dá sim. você ver que tem uma outra é, porta ali? A árvore aqui tá me atrapalhando, mas dá para ver, sim. Tem uma outra vamos, porta ali. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui uhum. e a gente tenta ir lá depois. Sim. Talvez saia ali por dentro. O que você falou ali, ó, pelo que eu tô percebendo é um fogão. Ah, sim, verdade. É Ai. o fogão da dona Ana. Olha o piso, Olha Thiago, o piso, pessoal, para vocês terem ó, noção como que é. Dá para ver, Thiago, que né, não era uma casa que não a pessoa não tinha tantas condições por causa disso, ó. Cada piso, ó, de um jeito, de uma cor, né? Parece que foi juntado um É, um... foi tipo assim, é é, Resto o pessoal fala piso, assim, é caquinhos, né? Isso. Caquinhos, é, pedaços de piso. Colocando... Deve ter sido doação, né, Tiago? Ela doação. deve ter recebido um pouco de doação de piso, uma, outro ajudando. Ó, então aqui era um fogão a lenha. Aqui era uma janela, né? Ó, era uma janela. Olha que árvore, gente, ó. E o teto já não existe mais. Mas, eu, eu não sei se essa casa aqui tinha energia elétrica, cara. Então. Não sei se a dona Ana tinha energia elétrica aqui. Muito antiga, né, Tiago? Ó, aparentemente aqui não tem nada de. De ligar, ó. Sim. Aqui também não. Dona Ana, a gente estamos aqui só pra conhecer a sua história, conhecer a sua casa. Com licença, né? Me dê licença, a gente já entrou, mas não licença. É isso, fogãozinho da dona Ana. Provavelmente ela fazia ó, o almoço dela, a janta, uhum. o café dela Sim. aí. E cara, pelo que eu tô vendo aqui, ó, tá tomando conta. Olha o mato. Tem que tomar cuidado ali, ó. Tá vendo? É. Abelha, cobra, tia cuidado. Nossa, eu acho ah, que nossa, a gente não Thiago. vai conseguir entrar. Aqui, olha. Só tem lixo. Aqui Você não tem entra como entrar. não. tem aqui na ponta. Aqui, ó. E mostrar tudo Bicho, Thiago. Cobra. Olha a janela ali, cara. Olha esse daqui, cara. Esse galho. Nossa. A janela tá. Olha aqui. Gente do céu. Aqui era que... é o banheiro da dona Ana. Ah, era aí. Nossa, uma banheiro grande, hein, Thiago? Muito grande. Cara. Nossa, um banheiro gigante, meu. Thaís, pelo que eu tô vendo, eu acho que não tinha energia aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Vai um pouquinho mais pra frente. Bom, aqui era onde era um o registro. Olha, era não. uma janela, Tiago. Não pode ser um chuveiro Tem um negócio aqui atrás de você, mas acho que é pra endurar só. Mas ali também tinha, ó, tipo. Não. Ah, sei lá. Aqui acho que era a pia, ó. É, aqui devia ser o coisa mesmo. É, né? ó, parece que aqui não tem nada que dá pra acender a luz, não, hein, tia? Então, isso que eu tô achando, eu acho que a dona Ana não tinha, não tinha energia aqui na casa da dona Ana. Provavelmente aqui devia ser, ó, um quarto, outro quarto. O banheiro aí, aqui, o banheiro, se como aqui, do nós entrou a cozinha, cozinha, e aqui sala, então. A sala que sai que ali tem naquela agenda. porta, que Nossa, você mas falou. não tem como passar não aqui, velho Tenta filmar aqui dentro, Vitor. é só toma, Só toma cuidado com abelha, marimbondo, que isso é aqui. Mostra tudo certinho, aqui, ó, pro pessoal. Aqui dá ver mais. Nossa, nasceu uma árvore aqui dentro, cara. Então, imagina quanto tempo que não faz isso? É, ela falou que parece que faz uns 40 anos, 42 anos, uma Mas coisa deve assim, faz muito falou. tempo, cara. Será que a gente consegue chegar na, na porta ali pro lado de fora? Só se for por lá, porque Vamos aqui ver. não dá, né? Eu achei que a gente ia conseguir entrar dentro da casa, tá aí certinho, então, sabe? Então, ó, acho que passando por aqui, Thiago, agachado vai. Acho que aí não vai, não. Aqui, ó, vou tentar. Você tá com medo, cara? Não, mas... Ai, vim. Aí, foi? Foi. Mas não dá pra ir muito, não. É isso. Oi. Mas a dona Ana aqui, ó, fazer o bigodinho dela. Mas talvez é, é. É lixo, né, Thiago? Tiago, tem um pé de fruta ali, ó. Será que ele era um pomar ali atrás? Será que a gente consegue passar aqui? É limão. Caraca, gente, deixa muito like, porque olha o que a gente tá passando. Pelo amor. Ui! Amor de Deus! Se vocês vão deixar o um like aqui pra mim, olha aqui, eu tô me amarrando sozinha nesse pó. Olha ali. O chinelinho da dona Ana? sapatinho sapatinho ah, acho que é uma xiriquinha tá hum, pra mim é limão limão? ali é o sapatinho da, dela nossa, cara é que tem um pé de Caramba, tá aí será exoto? que a entrada era aqui? ó sei ah, você acha que poderia ser por aí? sei lá eu vou pegar o K2 pra gente tentar passar na casa tá Vamos ver se a gente Vamos conversar. voltar agora, né? Agora. Meu Deus. De voltar, né? Aqui então era é a entrada da sala. Tem um pé de café bem na, na, no meio da porta da sala. Ui, carambolas! ai. Ai! Tiago vai ali pegar o K2. Pra gente passar na casa e ver se dá presença. Já a gente volta com vocês. Pessoal, com a dois aqui na mão, a gente vai passar agora. Vamos ver se tem alguma presença Vamos tá aí. Lá. Ó, com a dois ligado. Opa. Deu um sinalzinho, né? Deu. É você, dona Ana? Ó. Oh. Ó. Oh. Pode chegar próximo, Dona Ana. Você tá conseguindo filmar? Tô, Thiago. Ó. Oh. Ela tava certa. Você tá aqui, cara. né, Dona Ana? Você tá, tá aqui perto do seu fogão? Ó, oh, ela tá aqui, tá ali, ó. Ó. Oh. a filhada dela tava certa, cara. Existe mesmo... A presença dela aqui nesse oh, local. Oh, oh, oh. Pode vir, dona. Meu nome é Thiago, dela é Thaís. A gente veio aqui pra conhecer a sua casa, veio fazer uma visita pra você. Não vai ter como entrar, Thaís. Cuidado, bicho. Ó, aqui não tem. Não dá para entrar, tava ali ó, na cozinha. Ó, foi até no vermelho. Ó, oi, tia. Realmente, ó. a presença dela está no local. Ó, vai chegando perto, fica. Teis, ó, ela tá aí. Ela tá aqui, cara. E a gente já viu que realmente. A filiada dela tava certa, Thiago. Tava e a, certo. e o jeito que a filiada dela falou com a gente deu muita certeza, né? Parece que ela sentia que a que a madrinha dela estava mesmo realmente Nossa, nesse cara. local. E aqui nesse fogão deu a presença. Será que ela morreu aqui perto desse Então, bom. Dona Ana, a gente vai estar indo embora, a gente vai estar voltando outro dia para se comunicar com você. Cara, presença muito forte que tá Muito isso? mesmo embora. Vamos lá. Galera, a gente vai estar indo embora. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo aí, ó. Se quiser que a gente volte à noite. Né, Thaís? Uhum. É longe pra caramba, mas a gente vai acabar voltando à noite pra tentar a comunicação com a dona Ana. A gente não faz Spirit Box de dia, a gente só faz de noite na parte da madrugada, que é a hora que o espírito consegue se comunicar de verdade mesmo, né, Thaís? Isso, melhora a comunicação bem melhor à noite. Sim. Então a gente vai estar voltando de noite. Então deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima Tamo junto, é nóis, falou Fui